が Se esquina, noivas rostros, Nueva gente, Las por Toda aqui dessa cidade, né, chamada Manaus. Capitasse aqui. E é, uma, é um espaço, é um lugar que eu busco uma, uma identidade mesmo, né? Assim, sempre busquei essa identidade na verdade. Antes mesmo de me assumir, que eu tive duas, dois momentos na minha vida, como Márcio Santana, né? E, e agora como a Márcia Antonelli, né? Nessa minha nova condição que me permite um novo olhar, um novo caminhar, um novo sentir, né? É, numa cidade que, às vezes, eu sinto que ela me pertence, mas às vezes eu sinto que ela não me pertence. Eu ainda eu, estou eu nessa busca né? de autoafirmação, afirmação né? não só como, assim, acho que mais precisamente como mulher mesmo, né? agora eu sou a Márcia Antonelli, agora eu, eu quero fazer parte desse, desse desse espaço, desse lugar, né? Eu tô buscando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tô querendo não encontrar isso. Eu tô, eu tô, tô, tô só em processo de busca. Eu vou estar sempre em processo de busca. Numa tentativa de me encontrar mesmo. Mas eu não quero me encontrar. Porque o dia que eu me encontrar, eu vai perder a graça. Eu vou parar de existir. Esse conto aqui, né? A Mulher Sem Rosto e Outros Absurdos. Esse livretinho aqui, são três histórias numa delas, aliás, todas essas três histórias elas, elas, elas, elas é ela é, é é o resultado desse, desse dessa minha busca desse meu olhar né é, a mulher sem rosto é muitas vezes sou eu eu me sinto assim caminhando por essa cidade às vezes eu, eu, eu, eu penso que eu não tenho um, eu não tenho porque por mais que você possua os órgãos, né, o, o, o olhar, os olhos, o nariz, mas você não possui uma identidade. Eu percebo isso muitas vezes nas pessoas. Né? É, e às vezes eu me sinto assim também. Né? Eu tenho todos esses dispositivos, mas às vezes eu, eu, tô, eu caminho a esmo, meio que cego, assim, em busca de, de, de, de algum referencial. Né? Numa cidade que também busca seu referencial. A terra que nós gostaria que, que Deus nos abençoasse, que nos desse, onde nós podemos plantar, cultivar, né? onde nós podemos botar nosso roçado bem grande, para que nós trabalhemos para sustentar nossa própria família, até o, os outros povos, até mesmo o próprio branco. Uma terra que ele possa dizer assim, aqui a natureza realmente existe. Eles plantaram, cultivaram e não derrubaram a natureza. Não é terra pequena, porque a terra que eles querem nos dar é 10 por 20. 10 por 20 não dá. Nós não se passarinhos, nem cachorro para morar em casinha. Nós queremos espaço. Nós não queremos tomar espaço de ninguém. Nós queremos que espaço para plantar. Será que isso é difícil para nós conseguir? Essa terra para nós? Ir para branco sim, porque branco tem dinheiro e nós não ter. Mas quando eles precisam de medicina, eles nos procura. Quando querem ouro, eles nos procura. Porque só nós sabemos onde tem. E por que, que eles não nos, nos ajudam também? Dinheiro não traz felicidade. Só cumpre a nossa necessidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Só queremos um lugar para viver bem. Aonde podemos receber vocês e se sentir bem. Aonde vocês podem chegar sorrindo e sair, já sentindo saudade, para querer voltar. Nós ir para a cidade já quer ir embora. Já não, não se sente bem. Mas nós queremos fazer o contrário. Um lugar que vocês chegam sorrindo, alegre, bem. E quando sair, sentir aquela saudade. Poxa, aqui eu me sinto bem. Né? Aqui é um lugar de paz, que é um lugar de amor, de união. Eu vive tão bem aqui. dá dá-me, como é que é o Instagram meu? Raul Arte. Raularte arroba defitmartín. No, Arroba de Fit Martín. Es el Instagram. Arroba de Fit Martín. Ok, vale, pues. Después ven las la entrevistas que me están haciendo unos panas de, de Río de Janeiro. Los estudiantes de aquí. Ah, ok. Que te lo mandan por escrito tu Instagram, te lo mando. Vale, pues. Envíamelo. Y he notado que nos hace falta, a los brasileros, artesanos, mal llamados malucos, nos hace falta un espacio más adecuado. En Artón de Chao tuve la oportunidad y hay un espacio pequeño que dan para ellos. más no tienen un espacio fijo, ni algo cómodo para estar, que tenga su bañero, nada, nada, nada simplemente fica ahí y cuando ellos quieren te dicen va a embora entonces no es algo sólido. Yo lo que estoy sugiriendo a la Cámara y al Senado y a las personas de Secretaría de Cultura de aquí en Manao es que nos den un espacio adecuado que merezcamos los que trabajamos como artistas en la calle, en la Rúa como dice aquí el, el brasilero, en la Rúa. En mi país tuve la, la, mala... Hubo la mala la mala mala gestión de ese gobierno, que ellos, a los artistas que no eran del régimen, yo tuve que irme, porque estaba siendo perseguido. Yo amo toda América, de Alaska a la Patagonia, para mí no hay país ni nada. Ese... El arte para mí es toda mi vida. Decía el poeta, porque amar é amor sem pedir nada a cambio amor é a vida inteira e amor é um ser cualquiera que se larga é amor todos de amor então, o que é pior um pouco de amor e compreensão o Que é todo tentando coletar essas narrativas pegar na mão da história dos povos que foram dizimados aqui. E a partir do momento que a gente adentra esse espaço tão imponente com uma mulher cantando exclusivamente na sua língua originária dizendo nós estamos vivos, para mim foi muito emocionante. Eu fiz parte da equipe de produção, de registro, dos bastidores, coisas que a gente nunca viu. Ao mesmo tempo é assustador, ver um monte de anjos olhando no teto do teatro, como fossem espíritos é, circulando ali. Foi muito emocionante demarcar aquele lugar, o nosso maracá, os nossos cocá, os nossos corpos, sobretudo, pisar naquele palco, foi muito importante a gente. De dizer estamos vivos, nossa língua está viva, nosso corpo está vivo, mesmo caminhando, é, por exemplo, na praça. A gente fez intervenções fora, sabe? Com os nossos pés descalços, demarcando mesmo aquele lugar. Foi um momento histórico para a gente, importante demais, e a gente quer voltar lá com a Elisete, que canta na língua, que é de performance, que é do teatro, que outros jovens ocupem lá. Então, a Joena foi um, um abrir de portas. Para que a gente esteja lá, crucê la esquiva, novas cade, novos rostro a La gente, as por